escura como as tendas de quedar, belas bela como as cortinas de salomão cânticos de salomão capítulo 1 versículo 5 salomão usou apenas os melhores lençóis para fazer as cortinas da sua tenda lá no palácio em outras palavras salomão está a dizer para a sulamita você se vê escura você se vê pecadora e coberta de vergonha mas deixe-me dizer o, o que penso de você você é tão bela Tão amável quanto as cortinas brancas que uso nas minhas habitações. Você, como é, você é como as melhores cortinas de linho do santo dos santos. Salomão é uma figura do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cristo hoje te diz, você se vê pecadora. Você se vê pecador por conta do seu passado. Mas eu não te vejo assim. Eu te vejo limpa, pura, amável com umas cortinas de linhos finos, que eu uso lá no Santo dos Santos, no Átrio de Deus. Somente os sacerdotes é que podiam ver a beleza dessas cortinas suspensas no Santuário do Altíssimo. Somente o Deus vivo conhece seu verdadeiro valor, meu irmão e minha irmã. Sua verdadeira beleza está dentro de ti, no teu espírito. Não olhes para ti da forma como o mundo olha para ti. Não, olhe para ti como a palavra diz que tu és. A